Olá gente, hoje vamos conversar sobre o jeans, o porquê ele nunca sai de moda. E eu, Mariane Anjos, estou aqui para te explicar exatamente isso. No mundo têxtil, o jeans é considerado um dos tecidos mais emblemáticos, presente em várias décadas e de diferentes formas, mas sempre como um dos principais elementos da moda. Tratando-se de moda, com jeans fica muito mais fácil de montar diferentes looks. Sua cor azul, que já é tão marcante e característica, pode ser incorporada em várias combinações. Aliado a isso, o jeans também é uma das peças bem mais baratas. Esse tecido marcou gerações. Música fatores que explica o seu sucesso é a versatilidade. O outro é o seu like, vai, clica aqui embaixo, não custa nada. O jeans é considerado um dos tecidos atemporal, está no armário de praticamente todas as pessoas. Independente do estilo, o jeans está em ambientes despojados, como reuniões, festas, faculdades, aquele encontro com crush, entre os mais jovens, adultos, os mais idosos e até em roupas de criança. Por falar em encontro com o crush, você tem que me encontrar lá no Instagram. Deixa seu coraçãozinho para mim, eu vou amar. É difícil encontrar uma pessoa que não goste de jeans. Além disso, é preciso ressaltar outro diferencial que faz essa peça ser muito cobiçada. O jeans pode ser usado por muitos anos e continuar firme e com uma boa aparência. Principalmente pela sua característica de rejuvenescer quem usa. E é por tudo isso que o jeans não vai sair de moda nunca. Agora, vamos às peças que podem compor o seu armário? E você pode compor aqui no meu canal, se inscrevendo nele. Então vamos! Vamos começar com a jaqueta jeans. Na hora de pegar um casaquinho, a jaqueta jeans é a opção mais prática que vem à nossa mente, não é verdade? Pois é versátil, pode usá-la no trabalho, com peças esportivas ou complementar algum look para deixá-lo mais despojado. O destaque dessa combinação fica por conta da manga da jaqueta, que contrasta com a modelagem mais justa das outras duas peças. E dá volume ao luto? Você prefere jaqueta ou colete? Me conta aqui, eu vou amar saber. Eu, particularmente, amo short jeans bem curtos. A gente sabe que eles são a peça-chave do verão, mas agora é a vez da bermuda jeans. Elas são menos formais por isso, aposte nelas quando precisar de um office look para dias mais quentes. Combine com tênis ou t shirt para montar um look bem mais despojado. Ou use saltos e camisetas se quiser ficar bem mais arrumadinha. Precisa de um look que estenda do trabalho para a festa com os colegas? Então, complete a bermuda jeans com super crop. Falando em acessório, nesse vídeo vou falar sobre as mochilas. Você já ouviu falar de Panty Court Jeans? Você acha que não, porém sempre usou. Olha ele aqui do lado. Esqueça a ideia de que o jeans não é apropriado para o verão. Com o modelo certo, você pode unir conforto e estilo ao mesmo tempo. A modelagem ampla da Panty Court garante praticidade para sua rotina. Além disso, o comprimento curto da peça vai dar mais liberdade aos seus pés, viu? Você sempre usou aquelas calças largas de corte reto até o tornozelo E não sabia que ela tinha esse nome Enfim, eu te perdoo por isso Agora é a vez da saia jeans Por ser um clássico, a saia jeans garante diversos tipos de produções Daqueles mais básicos para ir ao shopping Ou um quiosque à beira-mar Até o esporte fino para um evento Podemos brincar com os comprimentos Cortes e tipo de modelagens. São variações incríveis! Eu mesma fico escolhendo qual utilizar e eu tenho certeza que você também. Afinal, são muitos modelos de saia jeans. Você, qual é a sua preferida? Mas é para me falar, hein? Aqui nos comentários. Você lembra daquela mochila jeans que usávamos no colegial? Então, vamos conversar sobre ela agora. Ela foi febre entre os adolescentes nos anos 90. Mas ainda vemos ela por aí. Eu, particularmente, achava ela sensacional. E ainda acho, tanto que eu tenho uma. Além de barata, era bem discreta. E, ao mesmo tempo, cabia o que precisávamos usar na escola. Desde o jeans mais claro ou mais escuro, essa mochila fez sucesso entre a galera independente do sexo. Pois ela é unissex. Eu não abro mão da minha. Existem vários outros tipos de peças jeans, como o macacão. Porém, não vou falar dele hoje, senão o vídeo ficará grande demais. Mas se você quiser saber sobre eles, deixe aqui nos comentários que eu farei um vídeo só dele. Bem, esses foram os exemplos de jeans que eu trouxe para que vocês vejam que ele fará moda ainda por muitas gerações. Seja como roupa, acessório, o que você quiser. Fique por dentro da moda com a nossa conversa. Moda é cultura, moda é arte e moda é o seu estilo. E o jeans tem estilo. Até o próximo vídeo.